O Planalto Central é hoje a maior área irrigada por pivô central no Brasil. Por isso, a Agrobrasília recebe Randy Wood, diretor da empresa norte-americana Lindsay, que é líder mundial em equipamentos para irrigação. Ele esteve reunido com representantes da COPA-DF para tratar sobre o futuro e as possibilidades da irrigação aqui no Brasil. Então com a irrigação você consegue produzir muito mais numa área muito menor de terra e a gente tem que reconhecer a importância da irrigação nesse processo de produção. A growing more with less area and less water is extremely é, então, important. Então a gente conseguir produzir mais com menos área e menos recurso é extremamente importante.